Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui mais um dia para mais um programa Londra Sports. Estamos ao vivo pelo Facebook. Compartilhem, comentem, entrem na live e vamos discutir aí as dúvidas que vocês tiverem. Se tiver pergunta para os nossos convidados, mais que satisfatório, nós vamos perguntar para esses monstros que aqui estão hoje. Hoje os nossos convidados são o professor Júnior, do Colégio Marista Onde ele trabalha com as crianças No futsal, vôlei, entre outras modalidades Temos O nosso grande amigo Volney Vidotti Taekwondo aonde Vem novidade por aí Ele está aqui porque O homem é monstro Então você já viu, aqui a gente gosta de dar o furo Na, na hora que o negócio que sai E sem contar O nosso fenômeno meu amigo, meu irmão, Cassiano Ribeiro, ex-londrina e agora treinador das categorias de base aí fazendo um trabalho fantástico. Júnior, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite e aqui as portas estão abertas para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde aos amigos que nos acompanham aí pelo, pelo Facebook. É um prazer poder estar aqui com você, com essas feras aqui. A gente, a gente vai poder conversar um pouquinho a respeito aí do do trabalho que a gente realiza no, no Marista, especialmente no, futa, no futsal que é minha minha área, né? Futsal, futebol que é a minha área, o vôlei, o vôlei o basquete eu deixo para quem para quem manja mais, né? Você já foi extrapolando um pouquinho a coisa aí, mas é eu a... gosto de dar eu gosto de dar função já é, para vir beliscando cê, cê já. Você tá querendo é dar trabalho para gente. <risos> mas vamos conversar, vamos bater um pouquinho de, de, de, de um papo aí bem legal, bem agradável aí para a gente poder mostrar um pouquinho do trabalho que a gente faz por lá. E agora o nosso grande amigo e parceiro, Vonei Vidotti, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite e por nos dar esse, esse privilégio de falar um pouco da modalidade e um pouco do, da sua história, do seu trabalho e do seu futuro. Sim. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Né? É, gostaria de agradecer o convite, né? somos amigos de longa data. Dentro do taekwondo e fora do taekwondo é, é uma honra estar aqui Espero que todo mundo que, que me segue nas redes sociais Os grupos e etc Estejam, estejam se ligando no programa E apreciando a, a, a qualidade profissional que Eu fiquei até lisonjeado com, com o convite é, é interessante ter espaços para falar do do esporte amador E das modalidades né? Conhecer profissionais diferentes né? profissionais e tem algumas novidades interessantes que nós vamos discutir durante o programa. Tá? Mas obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença. E agora, Cassianinho Ribeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra tê-lo aqui comigo e poder contar um pouco da sua história como profissional. E agora, é, tirando o, o profissional, entre aspas, de lado e ensinando a molecada... A, o caminho correto e como se deve se tratar. Muito obrigado, Cassiano, por ter aceito o convite e as portas sempre estão abertas para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo o pessoal da está nos assistindo, o pessoal da bancada aqui. né É uma honra, né Diego, estar aqui. Quando você fez o convite para mim, eu, lógico, já aceitei na hora. né Só, é, Encaixamos o dia, já vim aqui. Então, lógico, a gente está sempre participando. É importante estar tá falando da vida da gente, o que a gente aprendeu, o que a gente... Nessa decorrer da, da carreira da gente aí E eu muito obrigado pela oportunidade É meus amigos Aqui no programa hoje Então você está vendo a diversidade do negócio o, o, Por isso que eu falo Que esse programa, o Londres Sports Ele abraça não somente o futebol Não somente o futsal Não somente o taekwondo a, Na sexta-feira tá vindo as meninas da GR Vem o Fumaça no vôlei Vem é, é, é, é, a diversidade é justamente o, o intuito desse programa, é colocar no ar algo para falar realmente do esporte amador de Londrina. E região, de, de que se deixa claro isso, porque também vem na sexta-feira o Luiz Henrique de Apucarana, que foi preparador físico do, do time do Apucarana Futsal, trabalhou no Arapongas, joga no Molas Fama, então é, o homem acho que sabe um pouquinho de como, como fazer o negócio. Mas vamos lá. Julião, conta um pouco pra gente como que funciona o seu trabalho dentro do Marista, as escolinhas, é, quais as categorias você trabalha e se o pessoal que está de fora quiser treinar lá no Marista com você, pode, não pode, como que funciona? Explica pra gente um pouco aí. Bom, é, a gente já tem esse trabalho lá no Marista, nós estamos lá no Marista desde, desde o final de 2011, que nós somos convidados aí para, para estar recuperando o esporte sob o comando do Marissa, porque na, naquela é. oportunidade o trabalho era todo realizado por uma, uma empresa terceirizada, uma academia que na época fazia esse serviço, e o Marissa queria retomar com um, um, um grupo próprio de, de professores. E na oportunidade o Alemão e eu fomos convidados para fazer, para retomar, para recomeçar esse trabalho. O Alemão que foi técnico do Londrina, Cassiano, tá nossa amiga aí também conhece bem, e, e nós vínhamos trabalhando junto, o alemão por circunstâncias da carreira dele também acabou é, nos deixando lá para poder dar continuidade no futebol de campo e nós continuamos nessa sequência aí fazendo esse trabalho o, o, o, nós atendemos hoje lá no, no Marista desde o de um Sub-5 até o Sub-17 inclusive com o atendimento feminino é, a gente vem participando desde Desde o início de competições, tanto da Liga Metropolitana e agora participando também de competições da CAFU. Já tivemos competições interestaduais que nós participamos, sempre com destaque para, essas, para essa molecada aí que vem, vem trabalhando com a gente. Mas também temos equipes que já têm um desenvolvimento um pouco mais avançado, onde a gente pode dar um nível de competição um pouco mais forte para eles. E isso é um trabalho bem interessante porque é, leva o trabalho que é realizado dentro da escola, porque até essa oportunidade a gente vem tendo a chance de trabalhar somente com alunos do colégio e agora nós tivemos recentemente a mudança da, na direção do, do Colégio Marista de Londrina e, e abre-se aí uma discussão para quem sabe no ano que vem a gente poder contar também com a presença de, de alunos que não são é, matriculados dentro do Colégio Marista abrindo aí uma possibilidade não só de ampliação no atendimento do, do, do esporte dentro do colégio, mas também da captação de, de mais talentos aí, quem sabe a gente forma mais equipes competitivas para poder representar o colégio e a, e a, e a cidade de Londrina em outras competições. Júnior, eu tive o, o, o prazer assim, de trabalhar também dentro do colégio universitário, onde nós tínhamos um, um processo justamente igual vocês tem lá no Marista, que é o quê? É, trabalhar somente os alunos, o interno, não se abria para outras crianças poder participar. Até mesmo que era um contraturno e eles falavam que nah, não vamos abrir, vamos deixar fechado aqui só para os alunos. E que assim, realmente, é, o trabalho feito dentro do, das escolas como contraturno... É, já sobrecarrega bastante, porque eu vejo nas fotos que você posta acompanhando o seu dia a dia de trabalho, de treino, a gente vê que todas as categorias tá cheio. Então, os pais que acabam colocando as crianças no contraturno, justamente eles acham que é assim, ah, vou colocar ele lá para ele Desestressar um pouco para chegar em casa mais coisa. Mas não, a gente vê que as crianças gostam, que não é obrigado e que não é tudo. Então a gente vê. E é até complicado abrir para pra, as pessoas de fora, porque automaticamente vocês vão ter que abrir mais horários. Exatamente. A gente, na verdade, assim: o colégio já tem um número significativo, um número bem expressivo de alunos, né? E nós, já, nós tivemos momentos aí, antes da pandemia, em que nós, temos, nós tínhamos aí de uma única categoria, às vezes três, quatro turmas, para poder dar conta de atender toda a demanda. Que nós tínhamos somente de alunos interessados eh, sendo matriculados no colégio. Então, eh, com tudo isso, a partir do momento que a gente a, abre a possibilidade de um aluno externo vir participar conosco, a gente também precisa repensar nessa questão da estrutura. Não só do espaço, mas também da de professores para poder atender essa demanda e, e fazer com que a gente consiga é, de fato dar continuidade a esse trabalho que vem sendo realizado. Mas o, o a trabalho ali não falta, não falta. E o futsal é o carro-chefe. Nós temos também o, o, o voleibol, o basquetebol, handebol. Nós temos xadrez dentro do colégio. Nós temos outras outras ofertas de serviços por lá mas a gente percebe assim que a molecada, o caçano sabe bem disso, a molecada procura mesmo, é a bola rolando no chão ali, a bola que ah, vai para a rede, não é Caçando? A, a galera que é gosta bola, disso, é um A né? é bola, eles querem comemorar gol, né? É verdade. É, é o que eu falo assim, é, às vezes o, o, o pai até dá uma forçadinha na criança, vai lá na bola, vai jogar, por quê? É, normalmente é aqueles pais que ou jogaram realmente top, e eu falo que 70% é aqueles pais frustrados, né? Que não jogaram, queriam ter, que ter jogado, aí vira pro filho e falar assim, vamos, vai, vai, sei lá, vai, é o futsal que você vai treinar. Às vezes o moleque quer fazer um xadrez, o moleque quer fazer um vôlei, quer fazer um handebol, mas não, o pai é, já. Não, você tem que fazer o futsal, vai lá, você vai gostar. É que hoje, hoje também mudaram muitas estruturas do. É, é, algum tempo atrás. Algum tempo atrás, é, quadras cobertas, quadras para se jogar futebol de salão ou para se praticar algum tipo de esportebol, eram, eu, eu, exemplo, eu saía do, do ideal a pé, ia lá nos no cinco conjuntos do Maria Cecília para jogar vôlei com o Fumaça e outros, e outros atletas de outros colégios que não tinham quadra. É, Diga de passagem, é? eu fiquei sabendo então. que o homem era levantador O homem era mimitido Ah, é? É, o homem era é mimitido tinha, tinha habilidade? É, o homem... Já o homem é só ele... Antes de dominar a arte marcial É, então, é, ele é tinha o, o menino era me limita tem quase fiquei sabendo Saber? Os bastidores veem aqui é que, o que acontece par Particularmente eu tenho um, um, um, um amor muito grande pelo vôleibol, né? o vôleibol O vôleibol me ensinou a fazer grandes amigos Dentro dos esportes coletivos, o vôlei Eu pratiquei todos né? Mas o vôlei foi o que me trouxe A maior quantidade de amigos Que, que, que ainda são meus amigos até hoje Mas a... Ah... A, diversidade, a dificuldade que se encontrava para, para praticar um esporte antigamente, talvez seja isso que os pais hoje têm um, um apelo tão grande em colocar a criança em alguma, em alguma escolinha, em alguma coisa, porque eles não tiveram essa oportunidade no, E eu dou graças a passado. Deus, eu agora falando como professor também, como instrutor, eu dou graças a Deus, porque é assim que a gente tem aluno, é assim que a gente consegue honrar os nossos compromissos, justamente por essa demanda que, num passado, para se jogar um futsal você tinha que ser muito bom. Para se jogar um campo em alguma equipe você tinha que ser bom. Eu falo que hoje é, se facilitou demais as coisas justamente pelos polos, pela, pela, pela, por toda a diversidade que se tem. E até o poder público começou a olhar para as quadras de bairros e começou a cobrir começou a deixar os campos das comunidades em ordem. Cercando, colocando alambrado, colocando trave, colocando rede, cedendo bolas. O Cassiano sabe disso. O Cassiano trabalha com, com, lá na, na ponta, diferente de, de, de você, Júnior, que também trabalha na ponta, mas é dentro da escola. Sim, são segmentos diferentes. Segmentos né? diferentes. É, é igual eu falo, mas lá o Cassiano está acostumado a chegar é o que a gente fala é o que desde o que tem até o que não tem. E às vezes Uma chuteira né? para colocar no pé. Às, às vezes, vezes o menino não tem chuteira, virar. não tem. A bola praticamente, acho que hoje em dia, quando eu estou falando de escolinha, é... abriu várias regiões hoje de Londrina. Antigamente não tinha. Quando eu cheguei aqui em 96, não tinha. Era o PSTC, o Londrina, né? O, acho que o Claudemir lá, é, na é, APP é, assim, essa questão então da estrutura tinha, melhorou muito. Tinha a portuguesa. Muito. A portuguesa. A portuguesa com o Amarildo nessa época. Isso. E, e era só. É. Tinha. Aí tinha o Riogo na época, o Riogo. Yogo, o mesmo. Nítica. Unítica, que era o time japonês, na época Depois eu não, não via mais falar Se você pegar hoje Em termos de estrutura O acesso ao esporte ficou mais fácil E eu não estou falando agora só do futsal do futebol não Mas se a gente pegar por exemplo a modalidade do aqui é O taekwondo hoje, quantos polos a gente não tem espalhado por Londrina? É, Hoje, é. hoje eu falo assim é, Eu faço parte também dessa, dessa comunidade Vou dizer desse jeito Porque eu sou um, um, um praticante Da modalidade desde 1980 então, ao tempo que nós estamos dentro da modalidade. Tá, então, mas veja, lá, sei, na entendi. época que você... Não, na minha época, você via, você via, era polo, assim, ó. era a ter o... visibilidade agora, só, Sim. né? De alguns anos. Eu falo contato. assim, era o Belina e o Clóvis no Grêmio. Era o Russo, o Sidney, lá no João Paz. O Sidney, o Sidney na, na, Sergipe. na Sergipe, ali. Na antiga Sbelte. Ali na Sbelte, que era o, o, o Ivan. é Então, a gente começava a ver se você tinha... Era cinco pessoas que não colocavam nem os seus faixas pretas para abrir polos. Eles centralizavam e falavam assim: quem quer treinar com o Volney? Chegava lá para treinar com o Volney, tinha cinco faixas preta Com o Volney, você ia treinar lá com o Russo, tinha mais quatro, cinco faixas preta. Você ia treinar com o Clóvis Belina, tinha um monte de faixa preta hoje. Nós formamos os faixas pretas para que eles possam abrir polos. Para diversificar Exatamente. e para divulgar o esporte. É por igual isso? a gente faz, Cassiano, no, no futebol de campo. Que diga de passagem, já vou soltar uma bomba aqui agora já, tá? E o gordinho tá ali para <risos> bater o carinho, porque ele veio para isso. A partir do dia 8 do 1, eu estarei tendo a honra e toda a humildade possível de estar aprendendo com aquele homem lá, Cassiano Ribeiro. Joga lá para mim. O... Sabe nada, sabe nada. Cassiano Ó, sabe nada. Eu vou ter a honra de aprender um pouquinho mais. É um prazer, né, nós trabalhar junto. Do futebol, é uma coisa que eu já queria muito, era trabalhar com aquele gordinho ali, porque eu sei que ele é monstro e eu tenho um coração do tamanho do mundo, ele sabe. E, ele só, e eu... eu vou aprender, Júnior, vou aprender. E ali é... tem, tem para oferecer, hein? A, a nossa instituição tá abrindo um polo lá no patrimônio selva é aonde eu vou cuidar de todas as categorias propolo lá no patrimônio selva. Então, é, é, a hora que eu recebi o convite, foi até uma brincadeira que eu fiz com a Bia. Eu virei a Bia e falei assim, Bia, vou mandar um currículo meu aí para ver se me entendeu Ela e falou assim, você não precisa nem mandar currículo. Você, você, tá? você topa. Você já tá. <risos> porque eu preciso de um professor lá no Patrimônio Selva. Eu preciso de professor, treinador, que saiba fazer o negócio. Você vai? Eu parei. Ô, oh, juro por Deus João, eu cheguei a dar uma balançada, a senhora que ela falou, <risos> foi uma na porrada mesmo assim, na cara dura. E veio Na hora eu já aceitei o convite e hoje eu faço parte junto com o Cassiano. A gente a gente fala, né, a gente assumiu hoje. Maria, algum sabe hoje ou não, né? É, a gente hoje assumiu o Desportivo, Brasil, o Desportivo Londrinense né? A gente fala do Desportivo Brasil, do Desportivo Londrinense pelo convite do Barba e da Bia, né? É, então assim, tem muito para crescer. Era um projeto que o, que o nosso amigo Carlos Sérgio sim, sim. tinha em mente. A gente está a continuidade, o Carlos Sérgio é um paizão meu, já tinha, então nós já tinha, ele já tinha comentado comigo desse projeto lá em casa, nós sentamos conversando e ele tinha comentado esse projeto. Aí acabou acontecendo o que aconteceu. É, o Bárbara me fez o um convite para mim dar continuidade lá e eu falei: primeiramente já, já aceitei, né? E a gente até hoje, até aproveitando aqui, chamando os alunos, os pais que que, queira, que a gente voltou a treinar de novo, categorias dos 5 aos, aos 14 anos. Que os pais que têm interesse de aprender o menino lá, aprender a técnica, né? Do futebol, essas coisas, a gente está treinando ali no Jardim Igapó, né? Então. É, temos muito para crescer, né Diego? Já estamos subindo um polo lá na selva, como você está assumindo agora. Então, assim, acho que a desportiva tem muito para crescer. Hoje mesmo jogou contra o sub-20, que é o Luan, que é o treinador. Jogou lá hoje de manhã lá no PC acabou ganhando de 3 a 1. Então, assim, então, nós temos 17, 20. Só que eu, eu, eu, eu voltei hoje no início. Hoje eu voltei a trabalhar com as pequenininhas, ensinando o chute, o domínio, o passe, né? Então, assim, fazia tempo, igual eu falei, fazia tempo que eu não trabalhava com essa categoria, com essa categoria de menores. Já estava já num nível assim mais eu falei, elevado, né, do 15 para cima, o menino já com, com qualidade maior. E hoje não, hoje a gente, pô, a gente volta e separa para pra pensar assim, pô, mas é gostoso. Lógico, às vezes a gente tem dor, dor de cabeça com aquele menino, que é normal. E hoje, hoje aconteceu um negócio muito interessante, o pai falou, pô, mas ele, ele fica desatento. É a idade do pai. Isso é a idade, o menino não vai ficar, menino de 7 anos não vai ficar... ficar... ligado no ligado, focado no treino o tempo inteiro, o pô. O tempo todo, entendeu? Você não pode cobrar do menino uma coisa, que você vai cobrar no 17, no 15, no 20, não. Então é a idade, ele vai ter... Aí o pai, pô, legal, então assim, é gostoso isso aí, sabe? Você voltar a viver isso aí. Isso aí, pô. É, é eu falo, eu falo, Cassiano, que é assim, é... Eu amo o alto rendimento. Amo. E na faculdade eu bati muito de frente com o Danilo... Porque ele falou uma vez que ele jamais trabalharia com alto rendimento. Porque não pensa no atleta. Só pensa em judiar do atleta. Eu falei, depende. Depende da forma que depende você do vai trabalhar. O trabalho que você vai fazer. Depende do profissional que está na ponta para fazer. E depende muito se você sabe fazer. Porque a gente, Cassiano, você trabalha com futebol... A gente, quando trabalha com, com os menores, é, ainda que você é, se pre, prepare, porque o menino que, que se dispõe a, a jogar, ele quer competir. E né? eu acredito, por exemplo, que na, na, no individual é a mesma coisa. Se você se propõe a, a, a estar envolvido, você quer competir. É essa é a emoção principal. Né? A hora da, da, da competição, da luta, do jogo, né? de fazer o gol. Só que... Quando você está desenvolvendo o treinamento, no caso do esporte coletivo, se você foca exclusivamente no, no, no, no, na parte tática do jogo e esquece do fundamento, o que, que vai acontecer? De fato, aí a gente vai matando esse moleque. E a gente precisa priorizar essa parte específica. Lá na, na luta você também não vai deixar de, de trabalhar esses fundamentos básicos do, dos golpes, né? E no nosso caso, lá do, de cada técnica, de cada movimento, do chute, daquilo que é básico Você estava falando, o chute, o domínio de bola, sem isso não tem jogo Eu até, eu até peço um, um, um parênteses né? é, Dentro, dentro do, do modelo de aula que há alguns anos o Diego tem acompanhado a, a diretriz maior, no que eu faço hoje, é que tem que ser divertido o alto rendimento, ele tira o fator, o fator prazer, o fator diversão do que o, do que o aluno está fazendo. Aquilo acaba sendo desgastante e ele não sobrevive muito tempo se não for divertido. Por que que às vezes é, a criança para de treinar ou ela pega uma certa, uma certa raiva de ir para a escolinha, de ir praticar o esporte? Porque o pai... Voltando naqueles amigos do Diego lá, que ele falou, o pai frustrado é, cobra é tanto a criança, é e, você é bastante, que fazer, né? e você tem que fazer, e você tem que, mas ele é uma criança, a única coisa que ele quer é correr atrás da bola, jogar a bola para o amiguinho, ou dar um chute, ir na academia, colocar o, o dobozinho lá e lá, aprender a fazer as coisas que ele vê o professor fazendo. Ele quer uma diversão, ele quer, ele quer uma interação... É, e, e isso tem que ser estimulado Porque hoje a criança ganhou uma janelinha Que dentro dessa janelinha vem Um milhão de coisas que ela não deveria Estar vendo ainda para a idade que ela tem E a única coisa que essa criança Precisava no momento É ser criança Então às vezes a gente pressiona tanto ela Para uh, uma criança que ainda não tem O cognitivo desenvolvido Não tem a parte intelectual ou física Pronta para fazer grandes coisas O pai pressiona tanto ele para dominar a bola, para fazer uma jogada que o Ronaldinho, que viu o Ronaldinho fazer quando ele tinha 10, 12 anos de idade, é, é, que a criança vai, ah, eu não quero mais isso, eu não quero mais ir na academia, quantas vezes você já não ouviu isso, né, Diego? Eu não quero mais ir treinar, eu, eu não gosto mais disso, eu não gosto do professor, eu não gosto, os profissionais de educação física, os professores de educação física, os profissionais, eles têm que ter em mente que... Ao levar o exercício para a pessoa, ele tem que levar uma diversão, ele tem que levar uma satisfação. As suas escolinhas estão cheias, graças a Deus, porque provavelmente a sua aula, para eles, é divertida. Além deles aprenderem os fundamentos que eles estão buscando, eles se divertem. E hoje, com a pandemia, isolou, isolou todo mundo. Né? O fato da criança estar numa quadra com mais 20 ou 30 crianças correndo junto com eles, isso é uma festa, é uma festa eterna. Então esse momento tem que ser celebrado da maneira mais divertida possível, para fazer com que ele cresça um adulto viciado em esporte, igual eu acredito que a gente seja. Exatamente, até porque hoje a, gente, a, a molecada perdeu um pouco do, do, dos espaços de brincar, né na rua, como a gente brincava antes, praticamente não, não existe muita oportunidade para isso. Então esses momentos que eles estão com a gente, é um momento que a gente também tem que proporcionar isso para eles Ainda que às vezes a gente tenha que ser um pouco firme Um pouco duro com a disciplina Ou com a execução de algum movimento é, Mas a gente também tem que trazer o lado lúdico da coisa mas, mas e, proporcionar pais também relação, era, e proporcionar uma relação A gente brincava relação. na rua, a mãe falava Não vai sujar a roupa não isso, vai. A única exatamente. diferença é que hoje Nós somos o pai e a mãe que igual o Diego citou também, o pai matricula a criança num contraturno em alguma atividade é, pensando em terceirizar aquela bronca para você. Isso. Então a gente, além de ter que é, fazer esse papel do pai ou da mãe, é quase que uma, uma função terceirizada de levar conteúdos educacionais para essas crianças Para que eles não cresçam aquela criança que vai pichar um muro, que vai jogar uma pedra, na, numa vidraça Exatamente. Que vai fazer as coisas que hoje é divertido fazer Por que, que a gente vê um monte de jovens indo para as drogas, ou saindo da escola, ou adolescentes grávidos É divertido fazer isso na nossa época, o divertido era sair com a bola debaixo do braço. O lado ideal, para mim, isso é uma, é uma... E lá no Maria Cecília, naquela quadra coberta, espetacular, né? que hoje eu olho e falo, como que isso daqui era tão bom para mim naquela época, mas naquela época que lá era um palácio. Quando eu entrava dentro de um ginásio igual a ABB, que era piso de madeira, dava a impressão que eu estava entrando dentro de um, de um dome lá em Las Vegas, né? que eu estava entrando dentro de um palácio... E, e era uma. Hoje, hoje eu olho para aquilo como uma quadra de esportes, porque já foi. Hoje tudo é muito comum. O tênis é muito comum. O uniforme é muito comum. A gente tinha que vender, vender limão na rua. Raramente uma criança hoje vai tirar a, a, a tampa, vai perder a tampa do dedão. Como Rapaz, a gente eu vou contar um negócio. Eu que... jogava com chinelo na rua, que assim, lá no Jardim do Sol jogava com chinelo aí na rua e era com chuva, com Não. sol. Não, o, o, não, na, o, o que ficava na rua... Chinelo, ficava chinelo, na rua era golzinho. Era golzinho, gol. É os era gol. Malzinho, de é, sacanagem. Era gol. E aí quem não, era, quem não fazia golzinho, repunha na mão, ou esticava aqui no braço. Aqui braço. No... Não, Rapaz... Júnior, aconteceu um fato comigo disso daí, minha mãe. Diego, não vai jogar bola. Você tem jogo à noite. Eu jogava futsal pelo Grêmio. Tem jogo à noite. É, mas vou ali brincar. Chegou na quadra, a quadra tava usando... Hum. os Havaiana foi, coloca dois lá e dois aqui aquela aquela. um, dois coloca lá pra não deixar o gol pequenininho pau comendo hum. fui chutar a bola a hora que eu chutei o tampão aquilo que chegou a arrancar, que chegou virado virar do trem e para chegar em casa? a hora que eu cheguei com esse pé desse jeito, minha mãe virou e falou assim vai pro tanque Foi, falei, mãe, só faz um negócio não, vai pro tanque, aquela buchinha se roupa, ela falou assim, tem que limpar. Eu com o pé em cima do tanque lá e minha mãe aqui, ó. Aí na época aquele metiolate gostoso, que não Nossa. ardia, né? Ar que hoje dia, é o, mais hoje mais. é o metiolate e Nutella. Ardia né? pouco. Hoje é o nutella. Eu falo aqui, essa molecada não sabe o que é o ardê do metiolate, Ela foi lá, catou aquela. A, a, a, a, parece uma peneirinha. Passa. E passou, ele lá encharcar meu. Aqui é. a é. cozinhar o não dedo chora. assim, ó. Ele não ela chora ainda, né? Não é. chora. Não, não, não, não, não. Aí ela, então, ela, ela, tá... vamos, catou as coisas, de... andando assim, né? Pra não colocar o dedo no pé no chão, porque não aguentar de dor na cabeça do dedo, do dedão. E não chora. Não, e não, não, chora. Chora. Oh, não chora. chora, você tá louco? É, o eu, eu tava morto. O que aconteceu? Fui jogar, coloquei Esparadra o oh, band-aid, coloquei o meião. Na hora do jogo, tá quente, você esquece até o que você tem no, no pé. E na hora de tirar o meião, Júnior, que colou, bendito, do, do, do, do, do, do, do troço com sei. sangue na da ponta. Uma, uma, uma aí, manobra, aí uma manobra é uma manobra quase impossível. Aí é complicado. Aí você vem tirando, né? Aí a mãe, porque a mãe é um amor, né? Ela vira e fala assim, não, peraí que eu, eu vou ajudar você a tirar. Tum! A cabeça que saiu pra fora do do, do, do do tampão, já veio junto com o meião. Já ela virava assim, e não chora. Porque você ia aprender, a hora que eu falar não vai, vai. E essas crianças não têm isso hoje? Não tem, não tem. É, é, infelizmente. Ô, Cassianinho, conta pra gente um pouco da sua história. Enquanto você vai falando aí, eu, eu acho que eu consegui algumas imagens. Eu, ali. eu, eu até buscando um pouco o assunto da, da, da, da, dos molequinhos, né? Eu falo hoje, para trabalhar daí, você falou de, de, de alto rendimento, essas coisas, e até fiquei. Eu aprendi muito muito muito muito muito com com a escolinha não tem como não aprender eu aprendi muito cara para mim hoje assumir para mim ó passou lá principalmente Londrina fiquei oito meses e três meses oito anos e três meses de Londrina na escolinha eu fiquei acho que com cinco seis anos né passou Zé Roberto passou Alemão passou Silvinho é... passou o Carlos Sérgio aprendi muito com eles né, com todos os treinadores que passou, eu aprendi muito E ficava na escolinha e no sub-15 Até o momento de assumir o, o 17 Eu falei, pô, vamos assumir o 17 Só que eu dei a assumir o 17, um mês eu caí de novo Porque o Sérgio lá tem essas coisas, né? Um mês é. eu caí de novo, aí trouxe o Brandão Aí acabei jogando só a final do campeonato Que o Brandão daí, beleza Aí, o, o ano passado, o ano 2020 eu assumi daí o 17 agora você vai ficar no 17 fixo beleza tá certo 17 eu comecei de um mês treino 17 um mês e meio se eu vinho sérgio fez aqui eu tava para sair cassiano você vai lá pro 19 e o rapaz eu assumi 19 aí eu falo bora né falei eu tô eu, já que eu assumi que eu quero agora dar uma sequência no, no, no rendimento eu falei então agora eu eu vou Foi para lá assumir o 19 mas fiquei um mês foi o treinador que, que que caiu sem sem estrear eu fui eu, mas é por causa da pandemia, né? Acabou, aconteceu a pandemia, parou o futebol. Então a gente foi, e Diego, falando, voltando, falando da minha vida, falando do meu. Eu cheguei aqui, cara. A maioria já sabe. Né? Tem uns tem uns colegas que fala de novo, ô Choco. Um beijo pra você, Choco. Falei que ia mandar, né? Conhece o Choco, né? É a figura, um dos melhores atacantes que eu já joguei. É o Choco, hein? Futsal não, bicho, é fenômeno e é diferente. Aí é diferente, viu? É mas só, meu, só meu que o hoje, do jeito que tá, só que hoje assim tá, não, não joga nada. Vai. mas só que hoje tá igual eu também. Não, não dá mais. <risos> é então assim, eu cheguei em 96 aqui. Coloca o vídeo do Cassiano enquanto ele vai falando. Eu cheguei em 96 aqui. e vai se emocionando ali, gordinho, para você ver como vai, que você tá afininho. É, em 96. Eu cheguei, fui pro, pro PSTC, né? Onde eu fiquei até 2000 no PSC, depois acabei no, acabei indo para Portuguesa com a Marildo, né? Com o Eurico Miranda, eu chama ele de Eurico Miranda do Paraná. O Marido que me deu a oportunidade, depois fizemos dois campeonatos, subiu a Portuguesa, é, acabei indo para Londrina na Série B. Antes passei em Tararé, ADAP, depois em 2003 que eu vim para Londrina na Série B e finguei até 2009. Depois fui para caxias fui o rodeio. O último foi o Junotinho nós foi um campeão no Junior Team, Junto com o Dedé, ali, com o pessoal O Canário é treinador, eu brinco que tá no Canário até hoje O único título que você tem foi o que te deu Só que ele acabou caindo, acabou assumindo o Zezito Ó, ali tem algumas imagens Do, do nosso Essas aí é antiga, hein, Diego Isso aí é lá no J. malu viu, Diego? Eu fui buscar um pouquinho, ele, né? Ele engordou só dois quilos não, dessa Não, foi época. só dois quilos e meio, só Não, não, não, não, não é, é besteira, viu? Besteira eu, tinha, besteira eu tinha tanta sorte que eu chutava pro gol e o cara desviava, lá ó. <risos> Fazer o gol. Esse time aí o J Marcel. O alemão tava aí. O alemão era o nosso capitão nesse time aí. Mas era um time eu falar a verdade. Viu? Oh, oh, oh, oh, oh. Esse homem, hora que ele saia aqui. Será ó. que ele era mala? Olha o estilinho. Naquela época ninguém colocava o no pulso, só ele colocava. É <risos> Ei, o fenômeno, o CR7 aprendeu com ele, pô. Colocar o esparadrapo aqui na, na, na mão, tá de sacanagem. É. O Lil montou uma equipe lá no J. Manucelli. Nós somos campeão com a Paraná em cima do Londrina. Com bastante meninos jovens que veio do, do Paraná, do Atlético. E mesclou. O mais velho era o alemão, que era o nosso capitão. O resto tudo molecada. Foi, foi pouco antes dele parar, né? Foi, foi. foi um pouco O tio comandava o meio e o resto tudo molecada. Eu era o segundo mais velho, né? <risos> Mas aí, vixe, foi recordação boa, foi dois anos no J. Mano Série, muito bom, hein? Ó, eu vi e falo assim, ó, você pega a imagem do Cassiano ali eu, jogando pela ala Você vê que ele dá opção toda vez ah, Aí gente... a gente vê hoje em dia os tais profissionais que se tem da, da, da posição O cara não consegue fazer um cruzamento, não consegue fazer um chute pro gol é. Às vezes ele até chega, não digo nem no fundo, viu Cassiano Porque não, tem porque muito lateral é que, muito. que para, para ali três passos depois do meio de campo e já quer cruzar Mas o cara não sabe muito o que fazer com é a bola eu falo que falta um pouco, Cassiano, do que nós estamos batendo na tecla aqui. O fundamento. O fundamento. O fundamento. Às vezes peca um pouco, né? Hoje em dia... É o que eu digo. Lá atrás, nós, cabeçudos e meros mortais, para jogar em qualquer time, você tinha que ter qualidade para você jogar. Hoje, se você tem um patrocinador, um patrocinador que é o, o, o, o agente, tá, você está empregado em qualquer clube do mundo. Eu falo assim, eu acho que... Eu, eu, eu, eu não tinha empresário na época, né? Pareceu muitos caras falar que era uma empresário, mas não foi, principalmente aí no Jota. No Jota eu fiz um campeonato aí excepcional, no vou tomar no eu fiquei dois anos no Campeonato Paranense, Campeonato... É... a Série C, não sei, uma série puta Série C, então assim, Curitiba, um monte de... Daí, teve um empresário daqui de Londrina, né? não vou citar o nome, não... que falou que era meu empresário e acabou, estava negociando, não sei o que aconteceu, e eu fiquei sabendo depois, <risos> Que maravilha. O cara nunca veio falar comigo. Eu falei, pô, às vezes podia ter ido pra lá, podia ter um, um, um, um sucesso melhor, né? Você literalmente estava vendido na situação, né? eu E sabia, eu não me arrependo, mas, tipo assim, mas não me arrependo que eu fiz, eu acho que aproveitei bastante, parei às vezes cedo, podia ter jogado um pouquinho mais, né? Parei cedo, parei com 30, 32 anos, né? Mas eu parei por quê? Porque eu não me cuidei, relaxei um pouco. Daí... Eu lembro do Cassiano, o Cassiano vai lembrar. O Cassiano morava... Sozinho num, Numa casa Que o João Severo arrumou pra ele E O filho do João, o Bruno, era meu Era meu cunhado Quantas vezes, ele não lembra Quantas vezes acabava o treino Eu e o Bruno, na porta do VGD Nós ficava na resenha com ele Um monte, porque ele ia pra casa E ia ficar sozinho Aí nós ficávamos conversando com ele. Ele não lembra disso aí ó, agora. Lá na, no portão do, do DGD. aqui, ó. chega a arrepiar. Porque era um cara depois que... Chegar em casa. Era um cara que é, passou a dificuldade aqui no Londrina. Acho... Muita. Pra quem não sabe, quem vê o Cassiano hoje bem estruturado, com família, com filhos lindos, com, com a humildade que esse cara tem, ele tinha tudo pra dar errado aqui no Londrina. Tudo, tudo. Júnior, tudo pra dar errado era o Cassiano, um menino que chegou de fora, veio, teve as dificuldades, nós, eu acompanhei o Cassiano, muito tempo, ele, agora eu acho que refresca a memória dele, a é, gente, para, para. a gente conversando, a gente vai lembrando das coisas, né Diego, igual fala assim, é tempo mesmo, eu cheguei aqui em 96, eu tinha 16 anos, exatamente, hoje eu estou com 41 então a gente olha assim pro Cassiano um e, de e vê 20, né? uma superação Que eu falo pro Cassiano Porque chegou aqui, passou dificuldade Morou sozinho é, Quantas vezes ficava lá no VGD para não descer embora, para não ficar sozinho em casa Longe da família Se abdicou de um monte eu de mora, situações Eu morava no pensionato Na Na, na, na, na Inglaterra, na, Inglaterra não, na, na Via Expressa O João Romão um pensionato ali na Via Expressa Eu ficava sozinho ali era um quartinho só. Só que fazia tudo no um VGD, treinava e ficava ali. Era um quarto. Um Porque, da, porque dali era próximo, né? Mais fácil para poder. É. Então assim, era o um quarto, tinha um guarda-roupa só. Meu Deus do céu. E vambora, filho. Sei o que se eu quiser. quiser. Era sabe? o sonho, né? É, vamos buscar, ué. É o que eu falo pros meninos hoje, cara. Eu falo assim, é, falei hoje, não tô na escolinha, mas quando eu tô, tava no 15, eu tava no Londrina, fiquei bastante tempo no 15, né? Então passou bastante jogador comigo no 15 ali. Até esqueci de mandar um vídeo meu do Mateuzinho falando de mim, para você, acabei esquecendo. É... Passou o Luquinha comigo, que hoje tá em Portugal. Você tá com o vídeo aí? Acho que eu tô, vou achar o time Então nome. vê aí, manda, que o Luquinha consegue passar do... ali pra gente. Passou o Mateuzinho. Acho que esse vídeo do Mateuzinho eu vi, acho que você tinha postado. É, passou. Eu vi o Mateuzinho Felipe Camila esse dia foi lá conversar com o nosso menino lá na escolinha. O Vinícius, hoje o goleiro, tá no Grêmio eu é, Caio Bacarim, então um time que, um time que foi do, campeão com o Silvinho, Sub-19, acho que uns 80% era o meu time em 2015 era o meu sub-15. Olha 2015 sub-15. Os meninos eram 2000, né? Então no, o Juan, atacante, então naquele, da, daquele grupo ali, eu tava falando com o Felipe até comentando, Felipe, esse grupo aqui, eu acho que 80%, chegou no profissional. Aí é com vocês, Felipe. É, e é o que eu falo é, Eu vou bater na tecla de novo Aí o povo fala que eu sou polêmico, né? Mas eu vou bater na tecla de novo E volto pro Cassiano Quantos deles, Cassiano, tiveram oportunidade Do profissional do Londrina? Eu acho desse time 2000, todos Não, jogaram Jogaram? Jogaram, que, é jogaram, que tava Felipe lá. Felipe Camilo jogou. Tivesse, tiveram sequência tiveram sequência dentro Sequências do Londrina. Pô. Não, não, pô. eu tô falando dentro do Londrina. Ah, Saiu do 15, Luquinha, foi pro 17, Luquinha, foi pro Luquinha, 19, 19, foi pro sub-20 e depois jogou no profissional. O Luquinha, o Luquinha despontou, né? O e Luquinha acabou depois foi sendo o vendido. Despontou, o Mateuzinho. O Juan tá hoje no grupo, ainda tá no time profissional do Londrina. O Zé Pedro tá hoje, é o zagueiro, tá lá no time profissional. O Caio Bacarim jogou alguns jogos profissional, mas acabou saindo. Felipe Camilo jogou alguns jogos profissional, acabou saindo. Quem mais que tá ali? É Juan, Zé Pedro. Deixa eu lembrar que fui da memória. Bastante gente viu que tá ali. Então assim, teve uma sequência no profissional. Tipo assim, às vezes não deu continuidade. Eu falo assim, o Juan, eu acho pra mim um puta atacante. Só que teve poucas oportunidades. Às vezes eu vi muita gente.. De... Dar rato, essas coisas, criticando o menino. Pô, porque teve gente que teve mais oportunidade que ele e fez menos que ele. Não, mano. não vamos falar do jogador que ficou 20 partidas e fez um gol, gente. Não vamos, então, isso sim. aí não pode falar que, que, que o atacante do Londrina ficou 20 partidas Mas nós temos que falar, e, não fizer, e não o homem fez um gol. Eu vou falar uma coisa com você, Cassiano. Que agora você mudou de posição, né? Eu meti dois, dois ontem, tá? Joga, então, eu tô sabendo aqui já, daqui a pouco dois. eu vou falar aqui. Então, eu falo assim, se coloca... Qualquer outro atacante ali, talvez nós não ficaríamos nesse perrengue que nós passamos. Ó, um exemplo, o Cassiano acompanha futebol também. Recentemente, início do ano, o, o Palmeiras tinha subido um, um centroavante que estava arrebentando de fazer gol na base. O menino Gabriel jogou, Silva. A, to, jogou a Copa São Paulo, Gabriel voando, Silva. moleque. Voando. voando, subiu, jogou um jogo lá, dois jogos, fez um, um gol contra o Corinthians e de repente... Não fazia gol, não fazia gol, devolveram ele para a base E o moleque metendo no gol de todo jeito Agora final, Não voltou, mas não foi relacionado Agora voltou no profissional de novo Com, a, com, com as férias antecipadas dos profissionais Voltou para o profissional Fez alguns jogos já, já, Os caras já estão falando que ele é A joia que o Palmeiras tem que segurar Então assim, é o que o Cassiano falou Falta de oportunidade Eu tive a oportunidade de jogar na base de Londrina Fiz três jogos no profissional Mas não me profissionalizei e por falta de oportunidade. Mas é que hoje hoje existem algumas coisas, eu pelo menos vejo assim, né? eu observo o futebol, não sou fã do futebol, mas observo todos os esportes. Hoje o que eu vejo é um interesse muito grande em, em monetizar o, o, o atleta. Às vezes o garoto podia, igual aconteceu com o Vinícius Júnior, igual aconteceu com o Vitinho, igual aconteceu com outros, outros garotos que subiram da base e eles sobem com aquela gana de mudar o futuro deles o próprio Luquinha, ele entrou no jogo estava fazendo, um, um, limpando todo mundo no jogo deram uma paulada nele no, no primeiro jogo dele né? e, e eu não vi mais ele fazer um, um futebol com, aquela, com aquele volume depois, depois daquele susto né? mas hoje o que eu vejo, os empresários falam não, deixa esse garoto, segura ele mais um pouquinho segura ele mais um pouquinho, deixa o cara que está lá é, cansar, a gente coloca no lugar e vende ele por um preço maior hoje tudo é um preço é eu falo, tudo eu é um falo preço não é, não é o esporte, é. não é a camisa o próprio Londrina, meu pai é, é, é londrinense fanático ele assiste no radinha chora ele grita, quase infarta né? é, eu vejo um desinteresse da parte de alguns jogadores do Londrina. Tipo, eu tô ganhando isso daqui, eu vou ficar aqui. Qualquer. Se eu Sei jogar bem. metade de um tempo bem e jogar o resto do mais ou menos, eu fiz minha parte, tá. Põe a molecada para jogar, vou dá chance. Vou só uma coisa. Dá chance pra O Cassiano, lá, agora eu vou eu falar tem... o Cassiano, desse tamanho que ele tá aí, se colocar ele na lateral direita, ele coloca o Bianco no bolso. Não, mas não aguento correr mais não, chance, É muito grande o campo agora. Um <risos> no suíço dá, tá, mas não. Ô, oh, oh, oh, oh, oh, Cassiano, <risos> eu falo assim: a, a, quem. A gente, a gente fala brincando agora Mas assim é, é, é, A gente vê uma situação do, do profissional Eu falo Bianchi porque meu Não dá Ali a Cigana enganou esse homem aí e, e contaram, jogaram buzos pra ele E falaram, você é o fera do negócio O cara não consegue dominar uma bola O cara não consegue dar um passo de meio metro Eu cito ele muito Porque é, é, a camisa do Londrina pesa Você jogou o Júnior O Cassiano jogou Eu tive na base também a gente sabe que essa camisa é pesada. Não é qualquer um que tem que vestir essa camisa. O cara para vestir essa camisa Ele tem que ter um tesão, ele tem que ter amor. Por isso muitos jogadores vêm, vêm contratados aí e não conseguem jogar aqui. Exatamente. Isso aí. Muitos jogadores é, às vezes se contrata jogador bom. Mas chega aqui, você vê no. É, vamos falar do Salatchau, já que você falou. Não, você eu, eu acho que, eu acho que nós Sal temos que é O Salat lá no, no Remo, acho que ele estava tá no Remo, fez um puta campeonato. Aí chega aqui, não, o cara vira e fala assim, ah vou chegar aqui em Londrina, tá tudo meu. Não conseguiu é, jogar. É a borrachada aqui é aí diferente. Só que, só que o cara chega, vê a estrutura que tem o CT lá. Vê a estrutura, que, pô, tô, se o cara se acomodar, aí acabou. É, é que eu falo pra molecada, pô, você vai pra lá, queira ficar lá, no resto, o, o o resto não. Aproveita aquilo ali. Como um... Suga, eu falo assim, aquilo o ali, o Celsinho. cara que chegou ali ele tem que sugar aquilo ali o Pra você Celsinho sair daí mesmo. coisa melhor o Celsinho ainda. Celsinho Exatamente ele tem, O Celcinho tem uma inconstância muito grande Dá a impressão que ele, ele treina para jogar um jogo, descansar dois Jogar um jogo, descansar dois Ele não tem a mesma continuidade de volume Ó, falar, falar do Celcinho, eu falo assim é, O Londrina, principalmente no Paranaense, pode erguer a mão para ele Ponto No Paranaense na Série B, eu já discordo. Por quê? A gente que entende um pouquinho, você vê que ele aparece, ele vem aqui, tuf, ele descarrega ali no Cassiano, aí ele vem aqui, ó, do lado do Júnior. Parece que ele não quer receber a bola. Aí ele aparece de novo aqui, tuf, lá no Valdeiro. Na realidade, hoje o futebol. Então, você vê isso daqui, o cara foge da bola. O cara ele, ele foge da bola. Futebol... E falar que ele não sabe jogar é mentira. Futebol, um hoje, o futebol hoje evolui muito. É muito dinâmico. Né? Hoje o jogador conhece, não joga mais. Você vê o ganso. E, e é um, um craque Mas do não ganso. joga, é, a qualidade Não joga mais. Então, o, jogo tá muito muito o, o jogo é muito tá... intenso. É muito intenso, é muito. Pô... É muito volume e o jogador tem que ser muito inteligente para acompanhar. É exatamente o que eu tô falando. Vonei. agora eu quero saber um pouco, antes eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui. O Sandrão da Fel está aqui acompanhando, mandou um abraço, um abraço para todos, um abraço. falando que só tem um fera. Sandrão, é gente boa. Hein? O pessoal, o Baú aqui, ó, família do no, da Nova Opção, mandando um abraço para a galera do Taekwondo e para o meu mestre Fernando Madureira, que sem ele Nossa. o Taekwondo Nacional não seria o, o, o, o que é. Aí o, o Robson falou assim, ó, boa tarde Dieguinho. Bom programa. Aprender com o gordinho e Cassiano é muita qualidade. Abraço. Ô, Robson, um abração, mão de pau. O Bobson, Bob nós jogamos junto aqui. Aí o Kiko colocou assim, ó. Meteu caixa onde, papai? E deu risada aqui, ó. Ele é, tá vendo? que foi dois, o treinador me tirou. Tô bravo com o treinador, hein. <risos> Mas eu acho que ele viu que você tava cansado, por isso que ele tirou você. Não, não que o seu preparo físico esteja ruim, né? Ele só viu que você se desgastou muito no jogo. Aí mandar um abraço também. É... Aqui, ó o Oséias abraço a todos, parabéns Cassiano e Diego é o gordinho mais gostoso de Londrina, o Ozeias falou aqui o <risos> Ozeias falar pra você, a gente trabalhou oito anos cara excepcional, cara é excepcional cara. Puta, Não, é outro que tem um coração um cara, um enorme um coração enorme, um cara meu, é um amigão meu, é um irmão meu Ozeias é irmão. Oséias também trabalha com futsal e aliás faz um grande trabalho por muito tempo ficou ali no colégio londrinense com futsal, agora tá, tá num outro projeto aí também com futsal e a coisa tá, tá fluindo bem, graças a Deus eu falo assim, ó, é, o Ozeias é outro que é um fenômeno, né? E, e sempre que é, eu precisei ou que ele precisou, a gente sempre estava, tava junto ali, um ajudando o outro, né? Aí o Sidney colocou aqui, ó, Diego, manda um abraço para o atleta Gustavo da Desportiva Londrenense, que fez três gols no jogo de hoje contra o time da Assisense. Vou colocar no programa. Na, Minto, no Facebook do programa, Vê com ele qual a música que ele quer e manda uma foto para mim que eu vou colocar no Instagram e todas as mídias sociais ele falando e metendo e, e vai meter uma pouquinho de três golpes de música tá de sacanagem não tem como não pedir música Oséias um grande abraço ó o Alvino Vitor também dando os parabéns para nós aqui programa top Pessoal todo aqui participando, um abraço a todos que estão conosco é, e nos seguem aí durante o dia. Vou mandar um abraço, o pessoal lá da minha terrinha que está acompanhando, não sei se você viu aí, lá de Uruguaiana. Tem uns amigos meus que estão acompanhando. Abração, meus amigos lá de Uruguaiana. Lá, Eu tô falando que esse programa aqui vira internacional também, tá vendo? Você traz uns fenômenos assim? O pessoal até, de, até lá de Rio Grande do Sul mesmo, mas, assiste mas, a gente, tá vendo? Mas até chegar em Uruguaiana tem que pagar pedágio ou não? Ó. Agora tá bom. Falar pra você. Cara, eu cheguei. País, fomos é. eu, fui ver meu pai, né? Fazia mais um tempinho que eu não ia ver meu pai, minha mãe, minha família lá. E. Aí a gente conseguiu, a esposa do Zé conseguiu um precinho bom de avião, né? Aí fui eu e o Cassianinho, meu filho. Chegou meu filho, foi tão engraçado, ele falou assim, daí o cara do avião falou, estamos chegando na Uruguai né? No aeroporto tal, tal, internacional. Eu falei, ele, tá, bobão, hein? <risos> Porque você está é achando o que? É internacional, rapaz. <risos> Volney, você tem uma história bonita também. Dentro da modalidade, dentro do Taekwondo, eu queria que você falasse um pouco da sua história. E, e, e, e que desse a notícia. Eu acho que todo mundo dentro do cenário do Taekwondo já sabe. Mas quem, não, quem ainda não sabe vai ficar sabendo agora. Pela essa bomba. Que eu acho que o, o, o, o esporte brasileiro do taekwondo se fortaleceu muito com, com o que esse distinto cidadão vai nos falar que agora, o Von David Dott. Porque o que, o que ele está indo fazer, ele conta depois esses dois aí, que entende um pouquinho mais do que a é minha pessoa, aí vocês comentam a respeito do que o senhor vai falar aí. Vai lá, Von Bom dia novamente, obrigado pela oportunidade, né? é até um prazer dar essa notícia para quem ainda não sabia dela, eu acredito que poucas pessoas estejam sabendo disso, ou que poucas pessoas acreditaram que isso seja verdade, porque mesmo os que estão sabendo, né, é, ainda não acreditam, eu particularmente não acredito até hoje. Né? É... A minha história no Taekwondo começou em 1900 na década de 80. Não vou falar em 1900 antigamente que é muito antigo, né? Na década dec... é muita coisa. Vamos deixar na década de 80 que fica mais bonitinho, é, né? É. Começou na década de 80 com, com as pessoas que você citou, né? Com o Clóvis Aires, com o Belina, com o Sidney Kayamori, e o Ivan que na época era professor também. Mas eu comecei com o professor Russo na garagem de uma escolinha lá no ideal, né, no bairro, no bairro que meus pais residem até hoje. É... Um ambiente bem rústico, hoje eu olho para a minha academia com tatame, com aparadores, com toda essa sofisticação que, que a modernidade trouxe, eu acho que eu estou num paraíso. Naquela época, tampa do dedão a gente arrancava chutando os tijolinhos que apareciam no chão da garagem da, da escolinha. E foi evoluindo, eu, é, treinei em quase todas as academias do, do Paraná, porque na, quando eu, eu trabalhei na Xerox eu era transferido para muitas localidades, então tive a oportunidade hum. de conhecer vários... Vários é, tipos de taekwondo diferente E retornando para Londrina Na década de 90, 2000 Tive a oportunidade de sair do país A, a trabalho, né? que é a empresa que eu trabalhava na, na ocasião A Xerox Brasil fechou E eu fui para Inglaterra a trabalho Só que como eu estava lá Continuei lutando, continuei praticando o taekwondo Continuei consegui um título que nenhum brasileiro tem eu sou terceiro colocado em uma seletiva olímpica na Inglaterra que é uma coisa que eu falo a minha medalha é mais importante, acho que é do tamanho de uma, de uma moedinha de um real que é a medalha em uma seletiva olímpica fora do país, ilegal né? até me, me, me chamaram para treinar junto com a seleção olímpica inglesa, mas eu não podia porque eu não tinha para, documentos legais para fazer isso eu era um imigrante ilegal mas mesmo assim continuei é, representando a, a London Taekwondo Academy né? A LTA Que era a academia que eu treinava lá e, e participei de inúmeras competições Fui bicampeão escocês Fui campeão inglês Fui algumas vezes vice-campeão inglês é. E retornei ao país é, O mais importante de tudo Quando eu retornei ao país Existia um projeto da prefeitura Que colocava algumas, algumas escolinhas de taekwondo de, Dentro de alguns polos eu comecei a lecionar no polo do Hugo Simas Que existe até hoje Está tá desativado devido à pandemia Mas aí logo em seguida No ano seguinte o prefeito Barbosa Cancelou o projeto Que falou que era muito dispendioso Gastar o salário que ele pagava para a gente Para levar esporte para as crianças E eu continuei com os projetos Por conta própria Criei recursos né? Consegui recursos E continuei com o projeto é, antes da pandemia fechar, eu, eu tinha projetos pessoais no Hugo Simas, Champanhã, Vicente Rígio, João, João, não, Joaquim Pereira e Carlos Costa Branco. O primeiro projeto independente foi no colégio Carlos Costa Branco, com o, o professor Amaury, que na época era diretor, Amaury Cardoso, que foi vereador, né? E ele abriu as portas do colégio até para uma situação, foi a primeira vez que me permitiram o que você tem hoje na sua escolinha de salão. Me permitiram abrir as portas do colégio para crianças da, da comunidade. Isso trouxe para o colégio uma visibilidade diferente. As pessoas do bairro começaram a cuidar da escola. As pessoas do bairro começaram a se interessar pelo interior da escola e começaram, eles ficavam ali na arquibancada vendo os filhos participar da. Da, da escolinha, né, do, do projeto e começar ah, precisa trocar aquela luminária ali, professor pô, mas isso é custo, né, aí as pessoas começaram a se interessar, a escola deixou de ser depredada, as crianças passaram a falar da escola com orgulho, um o cuidado, o cuidado doutor, passou a ser maior, né? exatamente, né os pais é, se incumbiam de reparar algumas coisas que a escola precisava, e o município às vezes não tinha recurso, então é... O esporte, o esporte realmente consegue ser uma ferramenta de mudança, tá? desde que o profissional que esteja à frente dele ou as pessoas que estejam envolvidas no processo é, levem isso... É, como uma ferramenta de mudança, não como uma ferramenta de alavanca pessoal. É um trabalho sério, né? É, como um você está dizendo, essa referência do profissional à frente de, da, da condução desse trabalho é que vai dar todo o direcionamento de como vai ser encarado pelo, pela família, pela comunidade e pelas, pelas crianças, adolescentes que estão sendo atendidos também. É, exatamente. Aí, em 2016, é, eu recebi um convite para participar da Olimpíada. Uma pessoa, meu mestre, da, na Inglaterra, né, o mestre Osman Gildar, ele ligou para mim: Ô, oh, Voneco, como é que você está? Eu até estava indo fazer uma apresentação próximo à Escola Educada na né, no, no, no Mofato da Higenópolis. É, é, eu tenho uma vaga, é um cargo importante dentro da Rio 2016 e eu queria que você. Participasse, que você é, trabalhasse nesse cargo. Só que é voluntário, você vai ter que arcar com, com os custos. Eu tive um, uma desavença com a minha esposa, porque quando a gente fala que você vai trabalhar sem ganhar nada, né? você sendo pai de família e já passando por um, por um momento difícil... Ô, Cassiano, a gente é meio normal isso aí, né, Cassiano? <risos> Para nós é meio normal esse negócio aí de... Eu, eu vou ali trabalhar trabalho de graça... eu vou aí, <risos> né? nem vou falar depo você. <risos> Então, foi, na época foi uma coisa é, quase que incompreensível, mas eu fui participar do pré-olímpico, voltei durante a Olimpíada, fiquei um mês no Rio de Janeiro é, com recursos próprios, né? só que a, a, gama de, a gama de conhecimento a que eu fui exposto mudou completamente o que eu já, já era, né? eu, eu me tornei uma pessoa, eu comecei a olhar para o esporte de uma, de, por uma perspectiva totalmente diferente. E, recentemente, eu recebi a, a, a notícia de que é, esse mesmo Messi Usman, hoje ele é vice-presidente de marketing da Federação, da, da Federação Mundial, é, é, é diretor de alguns comitês olímpicos fora do país, no, na região do Oriente Médio, né? e na, na própria Inglaterra, ele é um dos, dos integrantes do Comitê Olímpico da Inglaterra, e ele me liga num determinado dia em que eu estava passando por uma situação fantástica, né? <risos> Aquelas situações em que vou, ó, oh, saiu o financiamento da sua casa, tá? Pô, como é que eu vou pagar isso agora? <risos> eu, eu, eu procurando um pé de cebolinha para me forcar e toco o telefone e eu falo, ah, mas olhei para o número, falei, um número desconhecido deve ser a operadora me oferecendo plano de celular. Desliguei, na quinta vez que. Falei, vou ligar e vou ameaçar processar essa pessoa, né? E, e era ele, ô, oh, vou e tal, o que, que você está fazendo? Eu falei, agora eu estou chocado, né, mano? Por que, que o senhor me ligou de novo? Ele falou, não, é que eu estou saindo de Dubai e estou indo para o reino da Arábia Saudita, né? É, tem uma reunião com o Sheikh. E, e ele me pediu um nome para assumir a seleção da Arábia Saudita. Eu indiquei o teu nome. Eu... Fiquei igual, fiquei agora. <risos> fiquei sem voz. Porque é uma coisa que você... Dentro da... Você pode fazer tudo. Você pode ter todas as capacidades de, que você acredita, que você tem. Mas aqui no nosso, no nosso mundo, todo mundo olha para você e diz que você não tem capacidade, que você não, não está pronto, que você não é bom naquilo e que alguém é melhor que você. E, e, você, você não é você. Você é alguma coisa... É, é, útil para alguém, você é um número. É, você, não, você é um, um... Nem número é, já vou você falar aqui. É nem alguém. número é, você é útil para alguém, mas você não é o que você, o que você acredita. Aí e eu indiquei seu nome, então, mas da onde o senhor tirou isso? Né? Como que o senhor acha que eu sou essa pessoa? Ele falou, não, desde 2016. Você se recorda que eu fiz questão que você trabalhasse na, na Olimpíada? Me recordo. Desde 2016 você está sendo observado. Você foi exposto a uma quantidade de conhecimento muito grande, a pessoas muito grandes, que eu, eu, eu gerenciava a área de treinamento de todas as equipes olímpicas do, de todos os países que participaram da Olimpíada. Então, chegava o oh, Steven Lopes, oh, e aí, Steven, tudo bom? É, é, e gerenciava, coordenava os horários de treino, acompanhava os horários de treino e fazendo o scout do treino inteiro no meu celular, copiando o treino de todo mundo. Falei, Quando eu voltar para lá agora, minha vida vai ser outra. Vou, vou passar para os alunos o que os melhores do mundo fazem. E descobri que o que os melhores do mundo fazem é o que a gente ensina na base. Parabéns para vocês. Vocês trabalham com a base. O cuidado que vocês têm que ter com a base... É, vamos pegar, vamos voltar no exemplo dos garotos lá do Palmeiras, do Santos do São Paulo, do Corinthians, etc é, quando você vê um garoto entrar num time profissional, primeira vez primeiro jogo, não sei o quê, com 17, 18 anos um moleque entra e come todo mundo, vamos falar no linguajar come a bola, né dá aquele chocolate no, nos, nos que estão ali faz uma jogada de efeito e marca um gol fantástico o, o, o professor, o, o instrutor o, algum, o, o, alguém que ajudou aquele garoto a se desenvolver na base merecia o mesmo prêmio que aquele garoto ganhou para participar do jogo porque ele ensinou os fundamentos certinho ele teve paciência, ele teve resiliência ele ensinou como ser um profissional de verdade e eu comecei a me dedicar a, a isso e tudo que eu fui publicando no, no, no meu Facebook, descobri que o Facebook só é bom aqui dentro do Brasil, lá fora são outro, outros tipos de rede social, acho que o Instagram é mais forte. E ele teve o cuidado de acompanhar o Facebook. As, as crianças, é, eu, eu fui o primeiro instrutor no Paraná, acho que a, a formar um cego, é, faixa, faixa laranja, eu... Eu me envolvi com o para-desporto de dentro do projeto do Agostinho, mas eu tinha alunos com, com deficiência visual, com deficiência física, com deficiência mental. É, comecei a dar aula para alunos que o colégio não queria, incluir eles eles. Até uma dica, tá? se vocês puderem, é, se envolvam com o para-desporto. Para de se você acha que você já está pronto, você vai descobrir que... Você não sabe nada. É, o, é eu falo que são, você entra para. Não são as pessoas que têm deficiência, os deficientes somos nós em achar que elas têm deficiência. E isso em 2010 eu já levantei essa bandeira e todo mundo olhava para mim e ria. Ô oh, bicho, para com isso, vai ficar perdendo tempo. Não, eu me desenvolvi muito. Eu mudei quem eu sou como pessoa. Porque quando você. Vamos pegar o exemplo do, do Rafael, era um garoto cego, né? É, eu nunca teve nada, nem os pais dele quiseram ele, deixaram ele com a avó aí depois que ele ganhou a primeira medalha dele numa copinha londrina deu entrevista na RPC a avó dele chega um dia no treino e fala, oh, professor, agora eu posso morrer em paz por quê, dona Yukio? ah, é, o exame de compatibilidade da minha córnea com o Rafael deu certo então o dia que eu morrer ele vai enxergar você está preparado para escutar uma dessa no meio do treino? Eu chorei, eu chorei e fiquei assim, brincando está de estátua. Né? Então, depois daquele momento ali, minha vida nunca mais foi igual. Tudo que eu posso fazer para ajudar alguém, ou tudo que eu posso fazer é, em benefício dos, dos alunos, eu fui fazendo. Ô João, coloca as imagens do Taekwondo fazendo um favor, que o Valney mandou aí, que tem um vídeo, tem a, a, o centro Olímpico. De... Aí, é, aí no, meio, no meio dessa conversa, o mestre Osman, eu acreditei que isso fosse um, um, sei lá, eu acho que a, a outra primeiro, João, essa, essa já é depois que fizeram a reforma nele, que eu sugeri que fosse mudado algumas coisas. O centro treina, a, a, MAD, né, a MAD, é um centro, um centro treina, de, treinamento de, de excelência, de alto rendimento. E ele foi desenvolvido a né? princípio. Esse, esse daí. Ele foi desenvolvido a princípio. para oh, o campo, caseado? Para ser, é. <risos> ser, é. ser um centro de treinamento <risos> de futebol. Vocês vão ver algumas imagens onde tem vários campos de, de grama sintética. Dentro que era uma escolinha de futebol. Só que aí começou a demorar demais para desenvolver isso. O Sheik foi lá e comprou um Anchester City. Quanto você quer daí? Ele comprou o time com escolinha, com, com, caneta, com caneta, caneta, papel, com tudo que estava lá dentro. E, isso, e essa estrutura aí ficou, aí o mestre Usman teve a ideia de transformar isso em um centro de excelência para outras modalidades de, de esporte. Pode ver que a estrutura é uma porcaria, né? Não, não, não tem... é igualzinho. Caciano. Não é não. É igualzinho. Vai é é ali, Caciano, campo reduzido. Ah, nós campeonato. temos várias aqui, aí, né? Ah, é igualzinho. Ah, não, temos várias, coisa? né? Aqui é o que mais tem isso aí. O que aí. mais tem isso aí, esse né? É Sim, eu, já, eu já vi um monte de problema. Ele tem goteira são... ali, ó, tem uma. É, olha lá, olha os olha os lá primeiros. que primeiros Vocês são os primeiros que, que estão vendo essas imagens. E quem está assistindo a live, é lógico. Né? Isso daí é uma coisa que. Ah, terra de campeões. Né? Isso aí é um. É um, é um, um projeto futurístico. Aí eu, eu sugeri que tirasse. <risos> tirassem os campos, né, é e colocassem né? e colocassem tatames, né? Eles seguiram a, a esse daí é o segundo piso, são três pisos. Nesse piso aconteceu o um mundial feminino islâmico há duas semanas atrás, onde foram convidadas todas as, as atletas de, de elevado nível, né, de ranking olímpico, para participar desse mundial e foi algo surpreendente porque dentro não tem esteira Quase não tem biscoito. essa pista Hã? branca é uma pista, é uma, é uma pista de tem alojamento, alojamento para 100, para 100 pessoas. Um sonho? Tá sonho, verdadeiro sonho para todo mundo que Isso trabalha é um na área no esporte, né? Eu, olha, tenho tem uma pista de atletismo oficial, aquela Eu... pista branca, ela passa por dentro do CT inteiro, né? Fora, fora, de fora, que assim... fora esse matagal. Aquele matagal fora. do lado de fora ali, ali aquele corguinho com, ah. com, com contaminação ali, né? as quadras aqui, ó. Aqui, ó ali lado. atrás tem uma favela, lá é, uma favela. Né? Então é uma coisa bem. Aí, aí, a gente aí vale foi falar, feito né? algumas alterações Que, que Pô, ficou O João coloca no um outro vídeo agora do, Da forma que está aquele outro vídeo Nesse dia o, o ministro dos esportes falou ó, Tá bom assim? Vê se o senhor concorda com Agora ficou não, assim O não é? que, que virou? Então agora ficou Ficaram três tatames oficiais, até colocaram os alunos fazendo aquilo ali, exercício de futebol de salão. O Taekwondo não faz aquilo ali, <risos> pegaram tudo, aquilo ali tudo é nós, aquilo ali ó. Ó, ó. Aquilo ali é exercício de futebol, né, porque os equipamentos que estão lá dentro ainda são equipamentos do futebol. Né? Então, ó, nós colocamos uma equipe fazendo alguma coisa ali para o senhor ter uma ideia da dimensão, se está se ok, se quer que altere alguma coisa. Aí eu fico com essa cara que você ficou aí, né? <risos> então aí eu faço uma pergunta para os três da bancada. Tem que sair um brasileiro daqui para ir lá? E detalhe, é... Aqui não se consegue fazer um certo desse. Aqui a, a gente, gente não tem isso aí. Não, não. bom, bom vamos, com... nem, Diego, nem... vamos começar. Vamos Diego, começar pela mentalidade. Assim, nem come... Sacoarema ah. não não, não, não vou, tem. Não, eu vou. Nem eu vou não, falar... o Centro Olímpico do Rio de Janeiro eu... não é. Não, Diego, vamos, vamos fazer fazer um paralelo Mas, seguinte. Eu vou eu vou deixar uma coisa. Você vai guardar isso nos arquivos do programa e daqui um ou dois anos você vai me dizer se eu conseguir transformar o meu sonho em uma realidade. Daqui dois anos você vai me dizer se isso aconteceu ou não. É, dinheiro para eles não é problema. É um compromisso, é um compromisso. Eu vou fazer de tudo, eu vou fazer, eu já tenho, eu, eu, fiz, eu coloquei isso até no meu projeto de trabalho. Convenceu Sheikh Al Faisal a comprar a sede do Grêmio Londrinense e transformar aquilo ali num centro. Esportivo de alto rendimento. Nós temos 10 campos de futebol naquele lá Não temos mais as quadras de tênis, que jogaram pedrisco em cima das quadras de saibro. Ah, na verdade é ali. Até as piscinas piscina virou pesca e agora tá resolveram colocar a piscina para funcionar de é, novo. Colocaram tilápia dentro de uma piscina semiolímpica. É verdade. <risos> verdade. É, entende? É, aquilo ali é um tesouro que a nossa cidade tem e eu não vi até hoje um político porque aquilo ali tem dívidas, está fechado, está lá abandonado, porque tem, é, tentaram vender no passado, há 4, 5 anos atrás, quando eu dava aula lá, é, mas não pôde, ia, ia ter um projeto futurista, é, urbano ali dentro, mas não pôde ser concluída a venda, porque o Jamaica, que era um capinzinho, virou uma mata ciliar fechada, então não pode derrubar a mata para fazer o condomínio. E existe uma é dívida... é parte de baixo. É, existe uma dívida. Nós temos... O Jamaica termina na pedreira. Nós temos um, uma pedreira Paulo Leminski ali, que pode virar um centro, um centro turístico. Nós temos uma pedreira que pode ser uma área de esportes radicais, monta, montanhismo, escalada e etc. Nós temos uma área... Arborisco, ali Uma área de, de mato auxiliar Pode ser transformada num passeio Nós temos o Grêmio Que é uma referência é, Nós temos cinco ah. campos dentro de uma instituição é. Nós tínhamos três quadras duas de quadras tênis coberta. Nós temos uma, a duas o, quadras cobertas Era melhor, o maior parque Era o entre maior as, parque. a melhor estrutura que tem Sim. Era o maior se você for ver plática, se você for do ver do é, é, é, é, é, é, é, em parte de território e de espaço, então, o não, Grêmio, não. Ele, ele, ele, ele. E num, num passado, ele sempre se sobressaiu em cima de iate, é. em cima dos outros, não, do caos e tudo, por conta do espaço que se tinha sim. o clube. E então, A quantidade sim. de piscinas. é o, o maior parque aquático é, é, do sul do país. É, é então assim. É, é, só Saí... que é monstruoso aquela estrutura. O que, o que eu há anos tenho tentado? O Grêmio tem uma dívida de, de IPTU enorme. É, o município podia negociar com o governo do Estado essa dívida de IPTU, sei lá o que mais que, que de, o Grêmio deve dever, e abraçar o Grêmio como a área urbana do município. Já vou te falar, sabe quando isso vai acontecer? Nunca dois anos, Diego. Não, aí Só que aí vai ser privada Aí a é iniciativa privada sim, vai tomar sim, conta sim. Por, Inventa... Até mesmo porque é, é, Me desculpa o que eu vou dizer O Júnior, é, eu vou até colocar o Júnior em maus lençóis Porque, é, não, verdade, Junior. é verdade Júnior Não quero até que você não responda Para não comprometer Mas eu falo assim, o poder público Com o que tem, ele não dá conta de tocar é, mas a gente, a gente vê a mentalidade, né? O Sheik mandou, não, o, o ministro dos esportes que mandou a imagem para ele com as, as, os ajustes que haviam sido solicitados, pedindo autorização para ele para saber se daquele jeito estava bom ou não. Ou seja, consultou o profissional que é especializado naquela área e que vai trabalhar com aquele, com aquele modelo. Aqui, muitas vezes, a gente... Né, é o caminho inverso. É o caminho inverso. O engenheiro, não desmerecendo o trabalho do engenheiro... Mas muitas vezes o engenheiro, ele vai lá, ele pro, vai, é, faz toda a previsão do, do, do espaço, monta o projeto, mas ele não consulta o profissional. É, é a hora que a gente tem que trabalhar. Para saber o que, que precisa e o que não precisa. Já A iniciativa privada, agora você entrou numa seara legal, uma discussão. Eu falo assim, ó a, a, a iniciativa privada e até os órgãos públicos, tudo que vão construir na parte esportiva, eles constroem tudo errado. Porque eles, Eu não praticam, tudo, eles não praticam o esporte, eles não praticam o esporte. Primeiro, vai fazer uma quadra no bairro. Faz a quadra, faz tudo. A hora que você chega na quadra, você vê uma mureta de 30 centímetros, 40 centímetros de concreto e não tem uma área de escape aonde você vai dividir uma bola ou você vai fazer uma situação. Então, não se tem área de escape. Já começa por aí. O cara nunca jogou bola na vida dele. Só... Aí você <risos> vai para as quadras só sites. Aí a privada já, tá? A iniciativa privada. Você Vai para as quadras só sites, aonde todo mundo constrói campos. Só site. O lateral é aqui, onde eu tô. É aqui, ó. Você vai fazer assim com a bola, você bate atrás. Na tela. Você na tela. vai cobrar um escanteio, não tem nem condição de você bater um escanteio. não, não, não tem como. Você é Exatamente, história, né? aí o cara vai lá e faz quatro, cinco, seis, sete campos no seu site, mas ele não se preocupa em deixar em de escape, em deixar uma margem, não se preocupa em fazer um campo com transmissão, com tudo, porque é tendência, hoje é tendência. Então você começa a olhar. Aí o cara vai lá e me faz um campo de society que joga quatro na linha e um no gol. É um, não é um society, é um futsal que mudou. A, a, que, mudou que, que mudou. Em vez de sair do, do, do piso duro, você vai pra grama. É um, futsinho, é um Aí você entra. Aí o cara vai, ah, mas não sei por que eu não tô locando. Lógico não sabe por que tu tá locando. Você não loca o negócio porque você fez um projeto todo errado. Eu falo, nós tivemos. Num determinado ano aí atrás, a reforma de uma escola, em que a escola era de madeira, Cassiano, escola de madeira, totalmente de madeira, e a quadra que tinha na escola não tinha cobertura e ela era de asfalto. Não, não é essa, não. Eu, eu conto milagre, like, mas não vou contar Exatamente, o Exatamente, isso mesmo, faz tá? isso aí, continua né? assim que tá bom. Aí, é, o projeto estava ficando maravilhoso, estava tudo bonito, até o dia que falaram, ó, aprovaram o projeto. O projeto está aprovado. Vou mostrar o projeto para vocês. Quando que eu bati o olho lá, que eu vi a quadra que tinha uma dimensão super bacana, apesar dela não ter cobertura e, não ter, e ser de asfalto, ela passou a ser uma quadra minúscula. Essas quadras de condomínio, perdadinhas, sim. Falei, mas essa aqui é a quadra da escola? É, mas esse estacionamento? Não, é que tem. Que é de acordo com o porte da escola, tamanho, número de professores... Obrigatoriamente, o projeto tem que contemplar um projeto. Mas você está falando de escola, você está falando do um espaço para criança. Você perguntou o professor se esse espaço é suficiente para, para, para ele trabalhar. Você perguntou para mim na época. Bom, eu não vou falar o que eu vou fazer porque de repente pode relacionar o, o ano também. Mas perguntou o professor o que, é que ele faz? porque Se esse espaço, se esse espaço é adequado para o trabalho dele? Serve ou não serve? Quantos alunos ele vai atender naquele espaço? Sabe, aí no fim das contas, ah, mas agora não tem mais como voltar o projeto Quer dizer, a quadra aqui, tudo bem, a escola era de madeira, era pequenininha O bairro cresceu, precisava atender criança E isso tudo a gente compreende Mas esse mesmo atendimento que tem dentro da sala de aula Também vai ser estendido ali dentro da quadra Aí eu te faço uma pergunta, Júnior, eu vou inverter agora Porque eu falo que a nossa, a nossa profissão é, Nós somos igual o marido traído, né? nós somos os últimos a ficar sabendo ao que tem está aí, Você vai ter que trabalhar com isso é, aí que tem. Que existe, que existe, é. A disposição é isso aí. é isso aí. É isso aí. Só que assim, é, é, é, eles esquecem, eles esquecem, que nós trabalhamos cognitivo, o senso de direção, a humildade da criança de centro de socialização, o senso motor. Então assim, tudo que ele usa lá dentro conosco, facilita para ele dentro da sala de aula. Agora, é o que eu falo, o esporte em, no Brasil em geral. Chega para o profissional e fala assim: Cassiano, ó, o campo que você tem é esse aí, que você tem para trabalhar isso é aí. Ó. Ô Júnior, a quadra que você tem é isso aí. Ô Von o que você tem para dar, dar o treino? É um, é um negocinho desse hoje. Eu hoje falei mesmo. agora desse exemplo de uma escola pública, mas também já aconteceu comigo em escola particular e ter a escola, eu chegando na escola, porque o professor que estava antes de mim, ele. Pediu demissão quando ele soube que a escola estava sendo reformada e ampliada e a, e a quadra dele, que tinha um tamanho significativo, passou a ter um tamanhozinho assim. Aí ele falou assim, não, eu não vou trabalhar aqui mais. Aí eu cheguei. Aí você vai lá tendo que tirar leite de pedra. Até que um dia, depois teve uma outra reforma, melhorou. Mas assim, a falta de visão, porque qual que era o objetivo? Era ter espaço para colocar mais aluno, né e, e se esquece que aquele espaço lá é tão importante quanto a sala de aula. Hoje eu não vou falar o nome da escola, né, é para não... Vamos mas lá. aonde eu dou treino ali, não tem quadra ali, tem uma quadra no meio ali. Isso, exatamente. Não tem. Então, o que a gente está brigando? Até eu estava conversando com o professor que estava lá, da Barba, bar, bar, o pessoal está brigando para ver se cerca aquele campo ali. A minha Porque filha tá aí... estuda, Cassiano, naquele colégio de frente. Porque o que acontece? Minha ali, estuda lá. Se, se botar a alambrado ali, o pessoal da escola. Ah, mas ali já tentou, a alambrado estava pronto para ser colocado. E a galera dali do bairro. Tô sabendo que a é, na verdade, deixou, na verdade, né? que eu falo o seguinte. Me desculpa aqui. Eu, o povo, eles, é uns meninos é um menino bons é uns um meninos bons. Os meninos segura a língua. O papai não segura a língua. Você que não entende nada de esporte, deixa a política de lado. Deixa quem está trabalhando com as crianças. Deixar com condição plausível para que nós possamos trabalhar. O que que vai mudar você? cercar o um campo com tela ou não cercar. O não cercar eu já te falo já. Atrás desse gol tem um parquinho. Então você que é a entendida do negócio, imagina bem o seu neto, seu filho, seu sobrinho, ou escambal de bico que seja, que esteja brincando no parquinho num domingo de manhã, e um adulto que manda jogo ali naquele campo, um adulto me vai e me dá um chute, pega numa criança dessa. É perigoso matar uma criança dessa pela força da bola. É isso que eu tô falando. Aí é... eu falo, e o parquinho está a menos, está o... a menos de 10 metros do gol. Aí que eu falo, ó, é, o adulto manda jogo lá, né? Exatamente. Nós não manda. Nós estamos mandando jogo, pedindo o campo emprestado lá do PSTC. Vai mandar lá. A gente quer cercar ali antes de mandar jogo Então não, não somos nós Aí o povo, a região não deixou botar Porque não sei o que Aí ela... vai fechar o campo Só que eu posso falar uma coisa Os que criticam não vai cortar uma grama Não vai fazer M nenhuma Quem cortou a grama lá foi tá? o Barba viu? Aí eu vi ele e falo O Barba ficou lá quase um dia inteiro Pra cortar a grama Com, com, com, com um cortadorzinho de mão Você tá de sacanagem eu volto a repetir, Cassiano O Alambrado já estava no jeito Era só combinar o Diz Exatamente, estalar. não é a Fundação de Esportes que é culpada Não é o Nem a Secretaria, educação, é. A, Secretaria é a Secretaria de Educação Porque a Secretaria de Educação, educação era parceira também Porque nesse foi feita uma parceria junto com a Secretaria de Educação Minha filha estuda naquele colégio Onde ela usa o campo Para treinar, que ontem dividiram o campo lá Porque estava tendo treinamento que Vocês tinham jogo hoje de manhã E estava dividindo, largou a escola para o lado de lá E eles treinando do lado de cá então aonde que a comunidade não usa? Aquele espaço está sendo servido, sabe para quê? Para fazer sexo, porque tem um monte de camisinha espalhada pela ali. Tem. Para usar droga. Para depredar o campo. Isso os entendido que não quer deixar colocar o alambrado não vai brigar. É bonito bater no peito, ai ah, não vou deixar fazer. Filha, pega o seu partido. Que para mim não serve de nada. Isso já foi mais do que comprovado. E para de brigar aonde o povo quer fazer as coisas em benefício da comunidade. Você não é Deus para querer tomar conta daí. E quem tá falando sou eu. Eu, eu, Diego Souza que tá falando. Não é nenhum dos meus convidados que tá aqui. Sou eu. Então vá, me desculpa, arrumar o que fazer. Que a hora que você pegar o carrinho e for cortar grama lá, a hora que você for pintar qualquer coisa que está lá, em vez de só criticar, aí você pode falar alguma coisa. Que você não faz nada, nada por essa comunidade, a não ser arrumar confusão para quem quer trabalhar. E vou falar mais, vou falar mais. Daqui a pouco, o barba enche o saco. E junta todo mundo que estaria tá arruma outro lugar para ir. Aí aquilo lá vai ficar sem uso, abandonado, escavacado e ela vai fazer alguma coisa. O mato dessa altura. Então, reveja o que você fala e o que você faz. Porque nós estamos lidando com criança. Nós estamos lidando com jovens. Nós estamos tirando o jovem da rua e a criança da rua. E ensinando para ele o caminho certo e o caminho errado. Desculpa meus convidados o que eu falei mas é a pura realidade. E ali, Diego, tem um, um, tem, tem um professor também, é, não é takandô, mas acho que ajudou. É judô. Cara, tem é que ele dá treino de manhã lá também. Ah, eu espaço. já vi ele por lá, um ele trabalho bacana também, também. Forra Agora, lá a né? grama tal, com, com o tatame dele. Onde é aonde, aonde eu, aonde eu moro hoje ali na, perto da Busaf é, existia uma pracinha medonha ali, escura, a, ao lado de um centro de convivência de idosos. Aí conversei com, com o Sandro na época, né, na, na, na fundação, e construíram uma... Pode, pode. Ô, Constru... João, vai passar nos patrocinadores enquanto ele vai falando aqui. tira um som lá enquanto ele vai falando aqui. Construíram, uma pista. E, falando construíram aqui. uma pista de skate, colocaram um, um poste de uns 20 metros de altura com iluminação. Construíram uma pista de skate, é, iniciaram a reforma dos brinquedos de madeira, né, do parquinho, e apararam a grama para que a criançada jogue uma bolinha ali no fim de semana. A pracinha ficou um lugar onde a noite é cheio de idosos andando em volta ali, fazendo exercício. Aí de dia eu passeando com o cachorro às 9 horas da manhã, tinha dois garotos pegando pedras e tentando quebrar as luzes de LED do poste o garoto não tinha nem força para jogar a pedra lá em cima, eu parei olhei e falei, oh, rapazinho, o que, que você está fazendo? não, é que o cara pediu para eu uh, deixar uh, deixar isso daqui sem luz que de noite eles não podem mais traficar Olha aí. É, infelizmente gente, é o que, é o que, né? o que se tem, Júnior eu queria agradecer a sua presença, muito obrigado por ter vindo, e as portas estão abertas para você, para que você quiser vir no programa. Valeu, Diego, agradeço também o convite, muito bom poder estar com, com grandes profissionais e amigos, né? Ronei aí, parabéns pela, pelo trabalho, que você possa crescer cada vez mais e fazer o Taekwondo se, se desenvolver, né? e agora de forma internacional em outros cantos desse mundo aí, meu amigo Cassiano sucesso para você também, Deus abençoe sua vida sempre também, e a galera que tem, tá sempre prestigiando aí, um grande abraço a todos um prazer estar com vocês aqui também sempre que precisar, tô à disposição viu Diego, um grande abraço Volei, muito obrigado pelo, pela presença, e que Deus lhe abençoe, te dê o discernimento para tomar as melhores decisões e que o caminho já tá aí a porta tá aberta, agora você só tem que entrar e trilhar o seu caminho, que é grandioso eu agradeço e até me desculpo, né? porque você já havia me, me convidado para vir outras vezes, mas na primeira vez eu estava levando as crianças para o Campeonato Paranaense, na segunda vez eu estava levando eles para o Brasil Open, na terceira vez eu estava indo para o, para o Campeonato Brasileiro, que eu, eu fui participar. Né? E dessa vez não tinha jeito Até uh, eu estava convidado para outro dia é, Na verdade ele vinha na sexta-feira junto com o Fumaça é. Nós tivemos que antecipar justamente por conta da, da, Sim, da viagem é. Eu lamento, porque seria um prazer participar do, do programa junto com o Fumaça também Lembra ele que ele era muito marrento quando ele jogava era? Né? Ele, ele, ele era uma pessoa difícil de, de lidar é, Um abraço ele vai lembrar do nosso professor grande, Percy, que fora do país também. Graças ao Percy, o voleibol de Londrina teve grandes, grandes é, pessoas. né? Tem grande, Até o Fumaça está fazendo um trabalho muito interessante com o pessoal de Arapongas. né? Agradecer a presença. Conheci mais dois profissionais que que eu talvez já conhecesse, mas não, não tive a oportunidade de estar tão próximo assim. Parabéns pela história de vocês. Espero que, que Deus agrade vocês com, com a mesma sorte que eu tive num determinado momento da vida de vocês. E eu estou tentando me preparar emocionalmente para fazer com que o meu país se orgulhe do, do meu nome, né? com que a minha família se orgulhe do meu trabalho, com que meu, meu filho se orgulhe do, do que eu fui. Estou tentando manter a cabeça o mais calma possível, ainda ninguém sabe também, né? eu fiquei sabendo hoje de manhã na, na conversa que eu tive é, eu vou falar dois nomes que talvez você é, a Bianca Varden vai ser a técnica do feminino e o meu auxiliar vai ser o Aaron Cook Nome, nome fraco no meio do esporte. É, Aaron Cook só foi é, é, cinco vezes, cinco, seis vezes campeão mundial. É um é um ídolo para mim. Eu vou olhar, ele, oh, pega que negócio ali para mim. <risos> vai ser um vai ser uma parceria meio meio estranha, né? Então eu acredito que é, é, tendo recurso e tendo toda uma estrutura por trás, existe até a possibilidade de levar outros profissionais daqui para lá também. Né? visto que eles têm uma certa atração pelo futebol, eu já conversei com... Eu não sei se o Barba, quem você se refere, é o meu primo, Jacomini Giacomini? Não, não é, é outro, outro, é outro é, Barba. Mas é outro Barba Giacomini também, é outro apaixonado. É outro doente pelo, pelo, né? pelo futebol. É, pela mão deles passaram grandes nomes do futebol internacional, né que saíram daqui dos clubes da, da, das escolinhas aqui da região. Então Londrina, Paraná, em cima, um celeiro... É um celeiro fantástico. E, e nós temos uma, uma diversidade aqui que é fantástica. O Paraná ele tem uma miscigenação racial de todas, as, de todas as raças do mundo. Então nós temos um material humano muito bom para trabalhar aqui. E profissionais fantásticos também. Só tinham que ter mais, mais respaldo do, das autoridades e mais incentivo do, do município. Né? Cassiano, muito obrigado pela presença. E agora você está morto comigo, porque agora eu vou te encher o saco, Eu tava <risos> querer mais para aprender com vocês muito e muito mais aí. Obrigado, eu agradeço pelo convite, né? A gente está sempre à disposição e fazendo a... um abraço para meu abrigo Júnior, né? A gente já conhece bastante tempo, Vonê que estou conhecendo ontem. Sucesso nessa trajetória, nova traje... trajetória aí, Fone. Deus abençoe bastante você. E o Júnior, Deus já vem abençoando, Vem bastante tempo lá no, no Marista, né? Na prefeitura, ele comanda lá. Ele é presidente hoje do Marista, viu? É, eu tô sabendo. É, obrigado, Diego, pelo convite, obrigado a todos Um abraço para todos que nos acompanharam Alguns não deu para a gente responder as mensagens, mas a gente está junto E fazendo aquela chamadinha, né, Diego? Os meninos aí, os pais, meninos de 5 a 14 anos Que têm vontade de treinar futebol, aprender a técnica do futebol É só me procurar no meu Instagram, né, Cassiano Ribeiro Ou no do, do, do, do Instagram Desportivo Londrinense Que a gente entrar direto no direct lá, a gente vai comunicando Queria mandar um abraço aqui pro Ban Carvalho, que é nosso parceiro da Betel, ao Barba, ao Bibi, ao Amarildo, que tá conosco também. Amarildo, hoje atrasou um pouquinho, daqui a pouco eu já deixo o menino aí, não fica bravo com ele não, e nem comigo, porque o negócio desenrolou. O Ricardo Vicente tá aqui também, pra mandar um abraço para ele, que é meu irmãozão. O Robão, o Rauan, Tiago Albertini, Claudemir Rocha, o Juno, Natelso e todos que tiveram conosco. Gente, a minha. Sempre fala, o sol nasce para todos, mas nem todos conseguem brilhar como o sol. Um beijo do gordo e até sexta-feira, se Deus quiser.